Beleza? Estamos chegando aí para mais um vídeo de pré jogo aqui para os amigos de todo o Brasil aqui no meu canal do YouTube para uh, Borussia Dortmund e Arminia Bielefeld, o Borussia Dortmund que não pôde jogar no final de semana contra o mais, vocês se lembram uh, por conta dos casos de Covid-19 no mais 05 e a situação do, do Covid-19 na Alemanha realmente está tomando um níveis inacreditáveis, né? Como se não bastasse tudo o que aconteceu com o Mainz na semana passada, que fez com que o jogo fosse adiado para a próxima quarta-feira, eh, e que o Borussia Dortmund, que é a única data que sobrou, para falar a verdade, eh, tá fora do jogo, fora de casa. O adversário deste domingo, o Arminia Eberfeld, também tem seis jogadores com Covid-19, mais o, teu, o seu treinador. Uh, também uh, com Covid-19. Tanto que a equipe do Armínia vai, vai ter que colocar um auxiliar técnico para uh, comandar uh, a equipe no jogo desse domingo no Signal Adora Parque. Já os aulinegros, os donos da casa, também tiveram casos de Covid-19 que desfalcam o time titular aulinegro. São os casos do Michael Ross, Michael Ross, Marco Rois, do Rafael Guerreiro, o português, e também uh, do Matt Rummels Esses três, que são considerados aí, uh, titulares importantíssimos, e retocáveis né? uh, Desse time titular do Borussia Dortmund, que vão ter que ficar de fora por pelo menos aí, de sete a dez dias fora, né? O que vai tirar do jogo de quarta-feira, por exemplo, o jogo adiado contra o mais 0 -5. Então, isso já é um ponto bastante importante. Com isso, o que, que acontece? Porém, apesar desses desfalques, duas voltas importantes devem acontecer. Que são o caso de Haaland, que deve jogar aí pelo menos uns 30 minutos aproximadamente. E também do Giovanni Reina, os dois que vinham de direção muscular e vão poder aí finalmente uh, jogar aí no, no time a Uninegro. Esse é um ponto extremamente importante numa reta final. Até porque o Bayern nessa rodada tropeçou de novo. Empatou em 1x1 com o Hoffenheim. E se o Dortmund vencer a, a partida deste domingo. à 1h30 da tarde no Signal Iduna Parque. Com transmissão do One Football. Poderá diminuir a diferença para 7 pontos. Se vencer hoje, amanhã, né, nesse domingo. E na, na quarta-feira do uh, jogo atrasado, pode diminuir a diferença para 4 pontos e aí teria que torcer para mais um tropeço no Bayern para diminuir a diferença para 1 um ponto, para chegarem em pé de igualdade, no confronto direto, o que seria extremamente fundamental neste momento uh, do campeonato, nessa reta final de temporada, então muita coisa se movimenta sobre isso sobre toda a, a possibilidade que pode vir a acontecer e também por outras outras questões, né? De, será que o Rana vai sair? Se não vai? uma hora estão falando um clube diferente né? uh, para tentar cravar uma saída do atleta. Então, muitas perguntas e interrogações elas se passam. Né? Mas, de qualquer forma, é, eu acredito uh, que o Dortmund vai ter aí, a grande oportunidade de se impor e poder jogar o seu futebol realmente o uh, melhor possível, mesmo com todos estes faltos. Nessa brincadeira, dois jogadores do Sub-23 do Borussia Dortmund, que disputa a terceira divisão uh, do futebol do país, uh, que é chamado Borussia Dortmund 2, uh, vão ser chamados aí para o time principal. Um deles muito esperado para o time principal já há muito tempo, que é o zagueiro Colibali, francês, jogador que veio do PSG uh, no início dessa temporada. Chegou a jogar alguns jogos pelo Sub-19 e já na metade da temporada acabou fazendo aí uh, os jogos pelo Sub-23. Ele que é um zagueiro alto, forte, chegou a estar machucado um tempo, voltou uh, e pode ser um jogador que possa ser útil aí para a zaga do Borussia Dortmund, já que não terá o Rumius e não terá o Akanji uh, para a zaga. Provavelmente nós tenhamos aí Malone, que é outro zagueiro do time Sub-23 que pode jogar na zaga. Uh, ou então, o um Pogacite ao lado dele. E aí, aí é uma expectativa muito grande para ver como que o Colibali se saia nessa estreia do time profissional na Bundesliga. Que é uma prova de fogo importantíssimo. Uh, até para a gente saber qual é a real potencial que ele tem. E como que ele vai se adaptar com um time que teoricamente treinou pouco uh, nesse período. E que talvez ele não tenha uh, as condições para estar no nível de troçamento ideal, vamos ver como que isso vai ser, é, obviamente, né? É, essa reta final de temporada está é, sendo muito afetada, por conta dos casos de Covid, vamos ver até que ponto isso pode gerar do encerramento do campeonato, é, não acredito que vai acontecer, mas é, do jeito que está a situação, é, alguma coisa dali que precisa ser feita, né? é, para que a gente possa ter o um mínimo de dignidade no final do campeonato. Né? Uh, porque do jeito que está, realmente, o número de casos aumentou de uma hora para outra em praticamente 15 dias. Uh, uh, temos que ver aí como é como que isso pode atrapalhar o nível técnico dos jogos. Tudo bem que já não era muito bom, mas que pode correr o risco de ficar ainda pior dessa reta final de temporada, né? Mas enfim, vamos ver, vamos esperar uh, para ver o que vai acontecer aí na, nessas rodadas aí do final. E lembrando para vocês aí que o OneFootball transmite a batida ao vivo a um 1h30 era tarde, 1h20, um a transmissão começando. E a razão será do Gustavo Ribeiro. E os comentários do Felipe Rolim, o Dortmund que vai usar uma camisa com patrocínio do 1 em 1, com as cores da Ucrânia, ah, em favor aí da, da Ucrânia por conta da guerra que está acontecendo aí, da invasão da Rússia à ah, Ucrânia, que está afetando o esporte como um todo, né? E também o país da Ucrânia como um todo, também a Europa, né? A todo em alarme aí nesses nesse, últimos dias, e o Dortmund está fazendo essa campanha. Inclusive, com as camisas vendidas que está sendo já feitas na loja oficial do clube, elas serão remetidas, né, são levadas pelo Borussia Dortmund para o, todo o pessoal da Ucrânia, para as pessoas que mais precisam, uh, nesse momento, que é o mais terrível da história da humanidade. Né, essa é a grande realidade. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Expectativa grande. É uma boa oportunidade do Dortmund diminuir a diferença. Repito, se vencer o jogo de, de, deste domingo e vencer o jogo da próxima quarta-feira, contra o Mainz, pode diminuir a diferença para 4 pontos. E aí, poderemos ter um final de campeonato, talvez, emocionante. Será? Será que podemos chegar num jogo no conforto direto contra o Bayern? Em condições de briga de título, com quem sabe virada na ponta no campeonato. Vamos ver, vamos aguardar o que pode vir a ser esse final de campeonato. Tá certo? Um grande abraço para vocês aí. Lembrando que amanhã vocês uh, vão acompanhar a live do futebol Mirassol em São Paulo aqui no canal. E logo depois do, do jogo, lá por volta de 7h15, 7h20 da noite, talvez, aí provavelmente, vamos estar fazendo uma live pós-jogo aí para analisar para vocês tudo, tudo, tudo, da partida uh, de Tevoro Eduardo e Armina Abrilefeld. E na segunda-feira, 8 horas da noite, tem uma vez Entrevista ao vivo, uh, recebendo Ivan Zimmermann, um dos principais narradores do país, que elevou o automobilismo a NFL a outro patamar do país. Valeu, Brasil!